Fala aí, galera loucos por Drywall. Pessoal, tô aqui com essa novidade aqui que acabou de chegar aqui na empresa, né? É, como vocês sabem, eu gosto muito de comprar é, algumas coisas assim que surgem, que eu vejo aí como novidade, até para eu testar e poder ver se realmente vale a pena, tá bom? Mas antes de eu abrir o pacote aqui e te mostrar o que, que tem aqui dentro desse pacote, é, eu quero te convidar, se inscreva aí no canal, deixe teu like, compartilhe esse vídeo, deixa aí um comentário dizendo qual o tipo de vídeo que você gostaria de me ver é, é, criando aí para você, tá bom? E outra coisa, fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te dar todas as informações quanto a esse produto aqui, tá legal? Mas agora eu vou abrir e vou te mostrar como é que ele funciona. Legal, veio dentro de uma bolsinha, foi aberto lá pelo escorreio, foi taxado, mas faz parte do jogo. Aqui tem um manual, aqui tem um par de luvas, aqui tem um pouco de fincapino. Apesar que eu já tenho aqui, pessoal, uma caixa aqui com 200 pinca-pina. 200 pinca-pina aqui, arruela. Uma chavezinha ali que deve ser para manutenção. Uma molinha aqui. Um protetor auricular. E um óculos. Aqui é a ferramenta, pessoal. Tá? O que, que ferramenta é essa daqui, pessoal? É uma ferramenta que ela é um, um finca pino, só que ele, você não precisa. É, como é que eu posso dizer assim para você? Você não precisa colocar nele, ele não tem gatilho, né? Você coloca aqui o pino aqui na ponta aqui, ó. E você faz ação empurrando ele, tá bom? Então agora eu vou testar ele lá na área técnica E vamos ver se isso funciona ou não Tá bom? Então bora lá pessoal Bora do cachorro Então bora lá pessoal Tá aqui né Tá aqui o pino Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês pessoal Esse pino ele já vem com uma carga de pólvora nele próprio Tá? Então Por isso que só encaixa aqui Tá bom? Vamos lá, vamos testar aqui agora Pegando perto aí, Gabriel. Caraca. Foi. Caraca, irmão. Isso não tá muito forte, não? É, galera. Tá filmando? Episódio que é um negócio bem forte, cara. Olha só. O massa saindo aqui É algo muito forte Olha só, do jeito que o pino entrou Caraca, olha só Olha só o acompanhamento do nosso outro Que isso, cara E o pior é que eu acho que não tem regulagem, pessoal Pelo menos eu não, eu não sei regular Entendeu? Mas tá aí, pessoal Funcionar ele funciona, né? Isso aí ele funciona. Vamos fazer mais um teste ali na... na vida? Vai. Ah, prendeu, pessoal. Não vai arrancar com facilidade, não. Lá na madeira foi demais, né? Aqui, pessoal, entrou legal mesmo. Entrou legal mesmo. Pessoal, olha só. É... Vou te falar, me surpreendeu, tá? Achei que é muito bom, muito bom produto. Apesar que ela não tem regulagem, tá? Eu não sei se daria certo usar esse fincapina aqui numa parede com tijolo, tá? Mas como vocês puderam observar, tanto na, na viga, ali naquela coluna ali, aquela coluna ali é uma coluna muito forte, tá pessoal? Que sustenta um prédio e ela entrou ali com uma certa facilidade naquela viga ali, tá? E, e ali na madeira eu achei que ela já entrou demais, foi muito forte demais, entendeu? Então por ela não ter regulagem é uma coisa que eu achei meio complicado, né? Mas é um produto que dá para utilizar, sem dúvida nenhuma, Tá? Aqui eu só tenho hoje o finca-pina-ruela, né? O pina-ruela, perdão. Mas existe outros tipos de pinos que eles também fornecem, tá? Então, fica aí para você conhecer, tá? É uma, é uma finca-pino, tá? É uma coisa mais para hobby, não é uma coisa profissional. Não sei também quanto tempo, quantas obras ela aguentaria. Tá? Eu tenho o Fincapinos aí na empresa aí que tem mais de 5 anos em uso Claro que faz manutenção às vezes, né? mas tá em uso Não sei se isso aqui aguentaria tanto tempo Mas em todo caso, é, é, para quem for fazer um trabalho simplesmente na sua casa Um trabalho hobby, ela é muito potente, ela aguenta muito bem E não oferece nenhum risco Pelo que eu testei ali, eu não vi nenhum tipo de perigo quanto ao uso e manuseio dela, tá bom? É só utilizar os protetores, né, a auricular, usar o... o óculos, usar os EPIs, né, que eu quero dizer. Mas vale muito a pena. Deixa aí no um comentário o que você achou desse Finca Pena aqui, se você já tinha visto, se você já conhecia, se você contraria ou não. Deixa aí no um comentário que vai me ajudar muito aí o teu comentário, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, faça assim lá, Traz outros acessórios, traz outras ferramentas aí no teu canal que possa ser utilizada no drywall, na construção a seco, si, até mesmo na construção...